Vamos continuar a declaração de produção de uva. Nós já fizemos a aba safra e a aba parreirais. Agora vamos completar a aba de produção e destinação da uva. Anteriormente você tinha declarado a sua produção para cada uma das cultivares do seu parreiral. Então, então se, se você tiver, tiver a mesma cultivar, cultivar em dois, três, três parreirais, parreirais diferentes... O pra... próprio sistema vai fazer o cálculo da produção total para aquela cultivar, para aquela uva específica da sua propriedade. E vai trazer essa informação nesta coluna de produção total. E aqui você vai informar para onde você destinou esta sua produção. Se você destinou essa produção para você vendeu ela, para que outras pessoas utilizassem ela para fabricação de uva, para ou fabricação de suco, fabricação de vinho, para qualquer finalidade, você coloca a opção, informa aqui a quantidade no processamento para terceiros. Se você tem uma propriedade e você também tem uma indústria de produção de bebidas, você coloca aqui na opção de processamento da própria indústria. Agora, se você é um pequeno produtor e você, por exemplo, destinou uma parte da sua produção para você fabricar o seu próprio vinho e você consumir, a sua família consumir, você coloca na coluna de vinho para consumo próprio. Ou se você destinou para fazer um suco para consumo próprio, você coloca as informações na coluna de sucos para consumo próprio. Se essa uva está destinada apenas para consumo in natura, você coloca as informações da quantidade na coluna de consumo in natura. Ou se você resolveu fazer doces ou qualquer outro, cosméticos, qualquer outro tipo de produto com ele, você coloca na aba outros. A aba perdas é para uva que realmente não teve nenhuma destinação, ela estragou, você não conseguiu vender, e aí você coloca essa informação aqui, tá? À medida que você vai colocando você, o, as quantidades, o sistema vai fazendo o cálculo. Então, eu vou colocar aqui que você colocou mil quilos, para a venda da uva Lambrusco, o sistema está mostrando aqui que você destinou mil quilos, mas como você produziu 1.500, ainda faltam 500 quilos para destinação, e eu vou colocar aqui que 500 quilos da uva foram para consumo in natura. Tá vendo que o número aqui de vermelho passou para preto? Então, significa que o cálculo está correto, então, toda a uva produzida teve alguma destinação. A mesma coisa para a próxima uva. Eu vou colocar aqui que é a uva Malbec, eu destinei 1.800 quilos para terceiros e 200 quilos eu resolvi fazer uva para consumo próprio da minha família. Verifica todas as informações e confirma, aperto o botão de Confirmar Produção e Destinação. O sistema não apresentou nenhum erro, então nenhuma tela de inconsistências e aí você consegue seguir. Eu vou te mostrar como é que é quando tem uma inconsistência. Eu vou diminuir aqui a quantidade, olha, os... O total destinado vai estar vermelho quando você confirma. Ele não apresentou nada. É. Olha só lá na frente. Você pode salvar essa declaração ou simplesmente seguir para a próxima aba.